Olá, boa tarde, meu nome é Ana Carolina Moreno, eu sou jornalista de dados da TV Globo e eu dou boas-vindas a todos e a todas. É uma grande alegria e uma grande honra abrir este painel da sexta edição da Conferência de Jornalismo da ponto br. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da Open Knowledge Brasil e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Hoje é o último dia do CODA BR 2022, 2021 e nós teremos o keynote Machine Learning no Jornalismo de Dados, com Sondre Ulvund-Solstad. O Sondre é jornalista sênior de dados da The Economist, possui doutorado em filosofia pela Princeton University e pós-doutorado em relações internacionais, métodos formais e quantitativos e políticas comparativas pela mesma universidade. Desde 2020, seu trabalho já foi citado pelo New York Times, CNN, Wired, Foreign Policy e foi tema de um documentário curta-metragem da Vox. Pelo seu trabalho cobrindo a pandemia, ele foi selecionado para o Prêmio Jornalista de Dados do ano 2020 pela Society of Editors. A atividade de hoje será iniciada pela apresentação do nosso convidado, que vai durar cerca de 30 minutos, seguida por um momento de perguntas e respostas ao vivo, mediadas por mim. As suas perguntas podem ser enviadas por meio dos comentários da transmissão no YouTube. Desejo um bom evento a todos e a todas. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Sandra Sosta, eu sou economista do, e jornalista de dados. Hoje eu vou falar sobre como tentamos falar sobre a contagem de óbitos na, na pandemia, vou falar também sobre machine learning, como pode ser útil e como acho que devemos uh, usá-lo. Eu vou estruturar essa palestra em duas partes. Primeiro, falarei sobre como usamos esses métodos para estimar o número de mortos durante a pandemia. Em segundo lugar, vou apresentar algumas orientações e sugestões sobre como usar o machine learning no jornalismo de dados. Então, vamos partir direto ao assunto. Vamos começar com... A o número de mortos durante a pandemia na, na África do Sul são 89 mil até agora. De longe é a contagem maior do continente, que representa metade de tudo que foi registrado. Mas sabemos que esse número tão alto, mesmo assim, é subestimado, porque basicamente nem todos os que morreram foram testados e nem todas as mortes por Covid entraram na contagem oficial. Para termos uma noção de quanto, com grande é essa, essa subestimativa. Vamos pensar no parlamento da África do Sul. Lá sabemos que 5% do parlamento morreu de COVID-19. Isso se contrasta com a taxa de mortes no país como 0,001%. Isso fala de duas possibilidades. Ou os membros do parlamento têm cinco vezes mais chances de morrer da, de qualquer, do que qualquer outra pessoa, ou a grande maioria das mortes no país não foram registradas no número oficial. Isso faz parte de um problema que... A Agora é bem conhecido que os casos de Covid-19 não contam todas as infecções e as mortes do Covid-19 também não contabilizam todos aqueles que morreram. E, simplesmente falando, o problema é pior nos países mais pobres, porque os testes e registros nesses países, muitos não podem se dar ao luxo. Então, não é feito. O que isso significa é que a contagem de mortes nos casos de Covid-19 está errada. Está errada de forma muito sistemática e muito injusta porque eles tendem a subestimar a gravidade da pandemia justamente nos países com menos recursos disponíveis para confrontá-la. Então, como que esses números podem nos levar a conclusões erradas? Seis meses do, de, da pandemia... Uh, Pesquisas de, de soropositividade para a COVID-19, que calcula o número, de, uh, o número de anticorpos que as pessoas tinham, sugeriu que na Nigéria, uma em cada 1.500 infecções foram conta contabilizadas, ou seja, para cada caso, havia 1.499 pessoas com infecções que não foram registradas. Em Khartoum, os pesquisadores observaram que somente 1 a 2% de todos aqueles que morreram de covid-19 entraram para os registros oficiais. Então, para cada 100 mortes, somente uma foi relatada. Bom... No The Economist, nós tentamos dar uma, uma ideia dessa subestimativa estimando os números de pessoas que foram infectadas em setembro do ano passado. Na época, a gente chegou a um total de 620 milhões de pessoas. E naquela época, cerca de 30 milhões faziam parte dos números oficiais. Aquele multiplicador, aquele um caso, gera 20 infecções. Isso foi descoberto pela OMS também sugerindo que essas subcontagens foram reais e também que predominavam em países mais carentes, mais pobres. Então, no geral, tínhamos um problema. Qual era o número real de mortes durante a pandemia? De decidimos definir essa quantidade como mortes durante a pandemia, menos as mortes que teriam acontecido se não houvesse pandemia. Então, aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho sabem que estamos falando do excesso de mortes aquelas que ocorrem em um ano específico, comparado às mortes esperadas num no ano normal. Nesse gráfico, vemos que nos Estados Unidos, a linha preta representa a média de mortes entre 2015 e 2019, e a linha vermelha, as mortes que ocorreram em 2020. A diferença entre elas foi justamente o excesso de mortes, que decorreu da pandemia naquele ano. O problema é que isso não estava disponível em muitos países, porque muitos países não reportam o seu número total de mortes, e mesmo aqueles que fazem, fazem com muito atraso. Nesse caso, nesse mapa aqui, vemos que praticamente não há dados sobre a África, sobre o sul da Ásia e sobre o sudeste da Ásia. E até nos lugares aonde há dados, como no Egito, por exemplo, eles só são publicados muitos anos após a ocorrência. Então, por conta disso, não podemos usar a estimativa de excesso de mortes em sua forma bruta para entendermos como a pandemia avança a nível mundial. E para isso precisamos outra coisa. Apesar de não sabermos esse dado em um período de tempo ou num dado país, não significa muita coisa, porque temos outros dados que podem nos dar uma indicação de como está a pandemia naquele local e naquele momento, por exemplo, sabemos quantos testes estão sendo realizados por dia, sabemos quantos deles têm resultado positivo, também sabemos o número oficial de mortes por COVID, que há, por mais que seja uma métrica um pouco falha, e temos indicadores para saber enquanto a idade das pessoas, as atividades econômicas, etc. Então, o que a gente fez, está tentando fazer nesse projeto, foi procurar padrões entre todos esses dados e o excesso de mortes onde havia esta informação. E aí, podíamos usar esses padrões para prever o excesso de mortes onde não havia informação. Então, encontrar padrões, basicamente, se trata de construir um modelo, e a questão passa a ser que modelo devemos usar. No nosso caso, simplesmente testamos muitos diferentes e chegamos à conclusão de que um modelo de machine learning era a melhor alternativa. Mas aqui eu gostaria de dar algumas ideias gerais, de que, bom, que eu acho úteis no meu trabalho, na definição de um modelo. Primeiramente, é que os dados, se os dados forem muito simples, aí a gente tem que usar métodos simples, ou seja, médias, regressão linear e outras ferramentas bem estabelecidas e de fácil interpretação. Por outro lado, e isso pode ser um pouco controverso, eu sei, se os dados forem complexos, então temos que usar machine learning, porque na minha experiência, esse, elas, isso desempenha muito mais, então devemos usar eles como default e compará-los com outras coisas, se necessário. E, finalmente, se as duas abordagens tiverem desempenhos muito parecidos, aí temos que usar o método mais simples, e há dois motivos para isso. Um é teórico. Há razões teóricas boas sobre o porquê métodos simples são melhores do que os mais complexos, se o seu desempenho é igual. E podemos falar, talvez, sobre isso durante as perguntas. Mas também há outra razão. A razão é que devemos explicar o que estamos fazendo quando estamos usando qualquer método estatístico, incluindo inclu Indo Machine Learning. E esses métodos de Machine Learning, sendo mais completos, levam mais tempo para serem explicados. Com, a pessoa tem que prestar atenção, ver, enfim, o que vê na televisão e tal. Então, a gente precisa ter, usar esse tempo de modo eficiente. Isso pode significar usar um métodos mais simples que tenham um desempenho equivalente sem gastar dois parágrafos ou dois minutos explicando um método muito mais complexo? Bom, já falei sobre machine learning, mas eu acho que está na hora de a gente definir o que é isto. Os dicionários definem machine learning como técnicas que permitem que os computadores gerem modelos complexos baseados em dados. Eu penso em machine learning da seguinte forma. É parecido, mas informalmente, como uma área da estatística que se desenvolve muito rápido, então, o que, é que esses padrões significam? Aqui, à esquerda, vemos pontos verdes e azuis. O, mach, o modelo de machine learning seria algo parecido com a linha preta. Avaliando esses dados, a técnica de machine learning empregada diz que os pontos acima da linha preta são, tendem a ser verdes e os abaixo tendem a ser azuis. Se eu, aparecer um novo ponto, a gente diz, eu, eu prevejo que esse vai ser verde. Aí você pensa, parece um problema bem simples, então por que, que precisamos de uma coisa tão complexa como machine learning? Mas para esse problema específico, isso não parece ser necessário. A gente poderia manualmente colocar uma linha ali e pronto. Mas as técnicas de machine learning podem ser empregadas em grande escala. Imaginem, por exemplo, se ao invés de 30 ou 40 pontos, houvesse 350 milhões de pontos. Daí essas ferramentas seriam muito necessárias. E temos duas dimensões aqui nesse gráfico, mas e se tivéssemos quatro, dez ou cem? Nesses contextos, as técnicas de machine learning desempenham muito melhor e, na minha opinião, são as ferramentas ideais para o trabalho. Então, para vocês entenderem o que eu quero dizer, imagine tentar classificar algo como isso aqui. Seria muito difícil fazer manualmente. Se você pensar, bom, é difícil fazer manualmente, então parece muito cansativo... Vamos usar um computador, então. Geralmente, quando a gente pensa assim, a gente está pensando em machine learning. E o que nós fizemos nesse caso específico para estimar o excesso de mortes foi encontrar dados de todos os indicadores relevantes que tínhamos. Então, no total, tínhamos mais de 100 indicadores estatísticos, desde demografia até os dados oficiais de COVID, até dados a respeito da temperatura deslocamento, economia, sistema político, etc. E aí nós comparamos esses dados com os dados disponíveis de 84 países que tinham estatísticas confiáveis, que a gente confiava, né, mais ou menos. Então, esse modelo resultou em uma previsão do excesso de mortes com um intervalo de incerteza para todo o país, do território, todo dia, desde janeiro de 2020 até hoje. E agora conseguimos atualizar essas estimativas todos os dias. Eu também incluí nesse slide os detalhes técnicos sobre o modelo. Eu acho que o melhor uso do nosso tempo agora não é entrando nos detalhes, que vocês podem explorar no GitHub, onde publicamos nossos códigos, totalmente código aberto, mas vou falar mais em geral sobre o machine learning e como ele pode ser útil no jornalismo de dados e no jornalismo em geral. Então... Tendo todas as estimativas, combinamos, então, com os dados disponíveis. E vemos aqui o exemplo do Egito, aqui onde temos apenas dados para parte daquele período, mas não todo. E atrás, utilizamos o excesso de mortes registrado, e onde não tínhamos dados, a gente simplesmente usou estimativas, e assim conseguimos preencher as lacunas para qualquer dia, desde o início da pandemia. E tivemos uma noção geral do número de mortes total resultante da pandemia no país, ou em qualquer região de qualquer país. Os resultados desse exercício foram os seguintes. Bom, até a gravação desta apresentação, estimamos que a pandemia tenha matado 16.6 milhões de pessoas, enquanto que os números oficiais são de 5 milhões. Isso é duas a quatro vezes mais, se levarmos em conta a incerteza desses cálculos. Também podemos observar isso ao longo do tempo. A narrativa oficial da pandemia foi moldada pelo número oficial de mortes, e o número oficial de mortes foi moldado pela América do Norte, Europa, e até certo ponto o resto das Américas. Isso significa, e a gente já viu essa narrativa se formando, com duas ou três ondas da pandemia e, e tal, correspondendo geralmente ao inverno no hemisfério norte. Então, se olharmos além desses países relativamente ricos, e vimos uma visão mais mundial, vemos uma grande onda, com um grande pico. E esse pico é a catástrofe na Índia, na primavera deste ano. Então, talvez a gente pergunte, por que, além do valor, da utilidade jornalística de um produto desse tipo, por que, que isso poderia ser importante? É algo que nós, no The Economist, geralmente temos como prioridade, pelo menos tentamos. E o que eu quero dizer sobre isso é que a nossa impressão da pandemia até agora foi formada de grande parte pelo mapa que está nessa tela agora. Foi formada por uma imagem que parece mostrar que a África, o Sudeste da Ásia, etc., foram pouco afetados pela pandemia. Essa imagem foi formada e o problema é que ela não está exata, não está certa. O que esta imagem incorreta significa, eu acho, é que a prioridade do envio de vacinas a países pobres, de ajudá-los com intervenções que eh, interromperiam a pandemia, ou freariam a pandemia, o entendimento da própria doença foi muito inferior do que poderia ter sido. Resumindo, muitas pessoas tinham teorias de que as pessoas da África eram de alguma forma imunes à doença desde o começo, ou de que a Índia tinha derrotado a pandemia, sem base em qualquer na realidade e as consequências foram, na minha opinião, terríveis. Em vez disso, eu acho que devemos observar a seguinte imagem, que é o que estimamos, o que, que é a estimativa de mortes dessa forma. E aí vemos que a África e o sul da Ásia, especialmente, foram muito mais afetados do que aparece no número oficial de mortes. E isso fica especialmente dramático se considerarmos a, a configuração demográfica desses países. Seus povos são bem mais jovens, então a expectativa de mortes era esperado, era menor. O que isso mostra a devastação que provavelmente ocorreu nesses países. Então, descobrimos uma contagem suspeita para menos em alguns lugares, e aqui eu me refiro especialmente à Rússia. Se olharmos o mapa de mortes comparadas, vemos que um país comparado que é comparado a outros países europeus parece não se destacar. Mas se olharmos o excesso de mortes nessas estimativas, a Rússia é um dos países mais atingidos do mundo. Dessa forma, eu acho que as técnicas de machine learning e modelagem podem nos ajudar a descobrir o que o governo pode estar tentando esconder em algum país ou num país. Isso pode ser útil também. Bom, o produto de todo esse esforço levou muitos meses a ser terminado e foi uma série de produtos impressos, podcasts, vídeos, tem uma capa que vocês podem ver aqui no slide, assim como um gráfico. Ficou atualizado online, atualizado diariamente, que é totalmente interativo, permitindo comparações entre os países. E também o que isso nos permitiu fazer foi formar uma, informar a cobertura em todos os... Nós cobrimos o mundo todo e vários países, incluindo os ricos e os pobres. Com este modelo, podemos compará-los igualmente, no mesmo nível, o que tem sido uma grande vantagem e continuará sendo. No futuro, o que eu quero fazer agora é continuar com a segunda parte da minha palestra, e aqui vou falar mais sobre o jornalismo de dados em geral. Entretanto, eu gostaria que vocês lembrem de suas perguntas sobre os no o nosso esforço em estimar os números na pandemia para a sessão de perguntas e respostas que virá depois. Vamos entrar agora no jornal no Jornalismo e Machine Learning em geral. O que eu vou fazer aqui é oferecer algumas sugestões sobre por que, como e de que forma podemos usar o jornalismo de dados. Desculpe, como podemos usar Machine Learning no jornalismo de dados. E, eu gostar, à medida que eu falo sobre isso, eu gostaria de dizer às pessoas que eu vejo tudo isso como sugestões. Eu acho que o machine learning e o jornalismo de dados ainda são um fenômeno em rápido desenvolvimento. E eu acho que ainda estamos descobrindo como usar melhor essas tecnologias que também estão mudando e evoluindo o tempo todo. Tendo dito isso... Vamos entrar nos fundamentos disso aqui. O, o machine learning é muito mais acessível do que a gente imagina. Ele é disponível gratuitamente em softwares, pelo menos todas as ferramentas que eu já usei foram gratuitas. E você pode usar também linguagens padrão de programação para usá-las. Eu uso R, alguns usam Python e outras implementações também são disponíveis. E também, muitos têm medo de que a gente precise de computadores muito potentes ou muito tempo nos serviços de nuvem da Amazon e tal, ou outros provedores de computação em nuvem, para usar as técnicas de machine learning. Isso talvez seja válido para alguns processamentos de vídeo extremamente intensos, ou processamento de linguagem em lugar como DeepMind ou OpenAI. Mas... Pelo menos para o meu trabalho, isso não é necessário. O machine learning também é extremamente uh, versátil. Eu acho que essa seria a palavra. Você pode usar para analisar, analisar qualquer coisa que seja dado, um dado. Isso não inclui apenas números, mas textos, imagens, vídeos, res, uh, re, imagens de ressonância magnética, mapas, mesmo dados de satélite sobre os oceanos, por exemplo. Mas conseguir analisar uma coisa não é a mesma coisa que conseguir produzir análises úteis, e como sempre o machine learning, o aprendizado de máquinas é útil quando a gente tem dados relevantes, e quando os dados foram aplicados da maneira correta, isso pode exigir um pouco de tentativa e erro também, de treinamento. Então, por que devemos usar o machine learning no jornalismo? Eu diria que há três razões principais. A primeira é que podem ser ferramentas melhores para formular essas nossas perguntas. Por exemplo, para estimar o excesso de mortes, percebemos que é uma técnica bem superior comparada com outras abordagens, como a estatística tradicional, e o machine learning foi melhor mas também ele permite que façamos novas perguntas, podemos usar novas fontes de dados, como estão, está sendo feito agora nas ciências sociais, com imagens, mapas, voz, e extrair informações que são de nosso interesse. E também podemos usá-las para expor, digamos assim, fraude nas empresas, milhares de PDFs extraindo informações relevantes com algum software de reconhecimento de imagens, por exemplo, ou coisas desse tipo. Então, eu acho que isso abre espaço para novas perguntas e novas fontes de dados. E, em terceiro lugar, é o terceiro motivo que eu acho que é importante, essas ferramentas são usadas em grandes casas, tanto, escala tanto pelos governos e pelos setor, setores industriais. Estão contratando milhares de engenheiros de machine learning todos os dias e aplicam essas tecnologias, implementam elas o mais rápido possível. E é essencial que jornalistas acompanhem todo esse processo, não apenas para usarmos essas técnicas poderosas nós mesmos, mas também para questionarmos, interrogarmos governos e empresas sobre o seu uso dessas, dessas, dessa abordagem, oferecendo também um, uma análise crítica sobre o que, que eles estão fazendo com relação ao, ao uso monetário ou algoritmos para tomar decisões. Então, Bom, então, quando, quando o machine learning deve ser usado no jornalismo? Bom, eu sugiro, e é apenas uma sugestão minha, que quando for a melhor alternativa ou a única. E o que eu quero dizer sobre isso? Bom, se muito, vários métodos forem possíveis, e a minha abordagem é, vamos perguntar qual é o melhor e usá-la. E como que a gente faz isso? A maneira mais fácil é separando parte de seus dados, construir um modelo, colocar de lado, construir um modelo. Uma vez que tem um modelo, você pode ver como que essas previsões se dão, e dessa forma você pode testar vários modelos e compará-los. A segunda forma é quando é a única alternativa. Então, na minha opinião, há pouquíssimas alternativas que você, pode, para, que você tem para analisar vídeos e imagens, e as técnicas de machine learning são as ferramentas que você precisa usar. Então, claro, deve usar. Eu também diria que é importante que a gente seja criativo aqui, avaliar as ferramentas que estão disponíveis, porque o aprendiz, porque a machine learning pode trazer novas possibilidades e essas ferramentas estão sendo desenvolvidas rapidamente o tempo todo. Então você pode ver um artigo ou alguém uh, criando algum pacote de software, algo assim que você pode ser o primeiro a usar no jornalismo. Isso é bem bacana. Com frequência, esse método também traz compreensões que nenhum outro método poderia usar. Voltando um pouquinho, essas foram as dicas que eu mencionei mais cedo. E a diferença no nosso queso entre métodos estatísticos tradicionais e machine learning foi de 17% de melhoria. É muita coisa quando a gente fala sobre milhões de mortes. E, nesse caso, é ainda mais importante Ainda, é mais importante ainda. Então, a gente fez questão de produzir algo que considerávamos satisfatório. Agora, vocês devem estar pensando no que significam esses novos métodos. Bom, talvez isso seja um pouquinho estranho, esse exemplo, mas pode dar uma ideia do que é possível. Então, esse aqui é um pergaminho japonês, e usando o machine learning, os, pe os pesquisadores estão agora fazendo milhares disso aqui, extraindo orçamentos desses pergaminhos antigos. Talvez não seja coisa mais jornalística, mas imagine as possibilidades em locais aonde não há dados suficientes e que são de baixa qualidade. Esses lugares tendem a receber menos atenção e o machine learning pode preencher essa lacuna para que recebam a atenção que, de, que merecem. Eu também gostaria de fazer um alerta aqui, que também não é novidade para muitos de vocês. Mas machine learning não serve para dados ruins. Se você tiver dados ruins e um algoritmo, o modelo também vai ser ruim. Então, comecem com dados que tenham 95% bons e aí que sejam bons e aí você começa o modelo. E aí os resultados também serão bons. Agora eu gostaria de sugerir algumas diretrizes ou uh, orientações sobre como usar machine learning no nosso no jornalismo de dados. E claro, são apenas orientações, eu não vou dizer como fazer o seu trabalho, mas no meu caso eu achei bem úteis. São maneiras gerais de se pensar no trabalho que eu faço. Primeiramente, ser transparente, explicar os dados e métodos que se está usando, talvez não os detalhes técnicos, mas pelo menos dar ao leitor, os leitores, uma noção de como você chegou a esse entendimento. Abram Faça um trabalho em código aberto, se possível, eu tento sempre fazer isso, a não ser que, eticamente, eu não possa. E há três principais razões para isso. A primeira é que isso ajuda outros jornalistas. Se você publicou o seu método e eles podem ver o seu código, eles poderão fazer o mesmo no seu contexto local e com a sua própria experiência. Se começarmos a fazer mais isso, então a área como um todo poderá evoluir muito mais rapidamente. Isso seria útil. O segundo motivo é que oferece mais clareza na abordagem. Eu acho que não há como ser mais transparente do que tornar os modelos em código aberto. Assim, as pessoas podem ver todas as opções que você fez na criação do modelo e melhorá-lo. E no processo, isso permite também o um escrutínio externo. Então, os peritos que, em estatística, podem olhar, claro que isso pode ser intimidador, mas há duas coisas só que podem acontecer. Ou você está certo e vai ficar tranquilo, ou você está errado e poderá ser corrigido e produzir um produto melhor da próxima vez, ou até publicar uma correção. É meio assustador, mas eu acho que, no geral, é bem vantajoso. Eu diria também, cuidado com a transparência. Muitas dessas novas ferramentas podem oferecer fornecer dados que você não conseguiria de outra forma por exemplo vou pegar um, um exemplo do meu próprio trabalho no começo da pandemia em março de 2020 eu consegui através de um algoritmo extrair muitas informações do Instagram Instagram especialmente informações sobre todos os usuários que tinham ido aos pontos de atendimento para COVID isso não seria algo que eu encontraria no GitHub simplesmente porque são dados de localização de indivíduos, pessoas, e são informações sensíveis, e não seria correto compartilhá-las abertamente. Eu também diria que, e eu não colocaria no GitHub, portanto, eu também falo o que, que devemos calcular e demonstrar a incerteza. Eu não sou um especialista em visualização, e eu sei que esses especialistas ficarão muito frustrados com isso, mas eu acho que isso aqui é muito importante. O meu treinamento sugere que os efeitos só importam quando temos confiança neles. Então, se eu vir alguém aonde diz que o efeito é X, eu perguntaria, mas com que certeza? Ou eu, eu descartaria, porque se alguém apresenta um resultado estatístico sem qualquer incerteza... Ou você confia que a pessoa não vai informar o que não é significativo, o que não é estatisticamente significativo, ou você precisa desconsiderá-lo como um todo. Eu acho que ambos são resultados ruins, porque significa que não confiaríamos em lugares com melhor reputação e não em outros. No segundo caso, seria que muito trabalho teria sido desperdiçado. Então, se você, não, se você puder demonstrar a incerteza, é bom. Isso é importante também porque a incerteza são dados. Se você não tiver confiança em alguma estimativa, se disser... Pode ser alta, pode ser baixa, essa informação é relevante também e deve ser compartilhada, se possível. Ainda sobre esse ponto, eu diria também que se você puder relatar como seus modelos se saíram nos testes, isso seria útil, simplesmente dizer esse modelo de machine learning previu 90% das vezes o resultado correto nos testes. Eu acho que isso adiciona confiança, e talvez muitos leitores não entendam, mas alguns entenderão, e eu acho que pode ser bem útil algo que esperamos ver cada vez mais. Finalmente, eu diria que devemos ser céticos com relação ao consumo de machine learning como jornalistas. Eu trataria o machine learning como qualquer outro método estatístico. Eu não vejo nenhum motivo para o qual machine learning deve ser menos falho do que outros métodos estatísticos. Ou seja, podem ter vieses, podem ser uh, desatualizados, e também refletem a recressividade fundamental dos dados, ou seja, os dados sempre são do passado e nele nisso há o viés do passado. Então, quando você vê um modelo, seja estatístico ou de machine learning, e quando você pergunta de onde vêm os dados, perguntem como são analisados, porque machine learning não é uma solução mágica, em muitos casos pode ser até pior do que o um modelo normal, comum. Então, resumindo, eu diria que devemos usar machine learning quando for a melhor alternativa. Devemos ser criativos e buscar novos usos e métodos. E ainda acho que estamos começando só a raspar a superfície do que esses métodos são capazes. Devemos ser transparentes com códigos abertos e dados abertos e expli explicitar a incerteza. E devemos ser cuidadosos e críticos, porque as ferramentas de machine learning são poderosas, mas não são melhores do que os dados nos quais se baseiam, ou na qualidade da forma como são usadas. Then, finally, e aí, para terminar, eu diria que é muito provável que essa seja a nossa direção aqui. Vemos as citações de machine learning nas publicações e nos últimos oito anos. Ou seja, isso sobe cada vez mais, e vamos ver mais disso, pesquisadores usarão, indústrias usarão, governos usarão, incluindo governos autoritários para fazer o censo isso para censurar a população também. É crucial que também usemos mais, tanto para nossos fins, no sentido de produzir melhor jornalismo de dados, mas também para entendermos e podermos criticá-lo quando necessário. Muito obrigado, e eu espero agora a nossa sessão de perguntas. Bom, estão, estamos aqui agora ao vivo com Sondre para perguntar algumas, fazer algumas perguntas sobre o trabalho dele, sobre o modelo de excesso de morte. Sondre, eu vou começar com uma pergunta do chat que veio pelo chat, uma pergunta da Fernanda Campanhucci, que também é uma pergunta que eu compartilhei com ela. Ela ficou muito impressionada com a comparação dos dois mapas, lado a lado, as mortes oficiais de um lado e as mortes estimadas do outro. E ela disse que sabe que houve outros indicadores que você usou no modelo, e ela queria saber como que você lidou especificamente com os países que não tem, não tiveram dados de mortalidade. Ela disse que ela sabe que... Bom, ela ficou curiosa, porque se você prestou atenção especial a esses países com menos dados sobre a mortalidade, e se você também considerou a qualidade dos dados estatísticos e que talvez ela não seja muito boa nesses países. Sim, sim, com, cer com certeza. Essa pergunta é muito boba aí. Com certeza foi aí que a gente passou a maior parte do nosso tempo e esforço. Então, o básico é que a maioria dos países não dão dados sobre as mortes oficiais, ano após ano. Então, a gente só pode estimá-las. E a maneira como a gente fez isso foi tentando encontrar dados sobre outras coisas, tipo mortes por Covid-19, etc., mas também dados demográficos do país, a idade média da população, etc., e com todas essas informações e todos esses indicadores diferentes, nós pudemos pareá-los com padrões que a gente tinha para ver o excesso de mortes. E aí, tendo feito esse modelo, a gente conseguiu estimar uh, esses países. E isso veio com muita incerteza, muito trabalho, foi colocado tentando comunicar isso de modo justo e sensato. Por exemplo, quando lançamos o modelo em maio, estávamos mais incertos ainda do que estamos agora. E temos coletado mais dados, e para a África, como continente, nós fomos de zero para um milhão de mortes. E, então, poderia ser zero, poderia ser um milhão. Isso fala sobre como uh, isso, essas estimativas podem ser erradas. Então... Bom, esse é um grande desafio, então, usar o modelo, porque os, da os dados de baixa qualidade levam a mais incerteza. Disse, você... Ótimo. Então, a Desbade estava curioso, está curioso sobre a diferença do modelo do The Economist e o modelo da Universidade Johns Hopkins. Bom, que bom que essa pergunta veio. Os dois mapas são essencialmente o modelo de Johns Hopkins e o modelo do The Economist, mas o Johns Hopkins... Não tem, de fato, um modelo que Johns Hopkins tem, eles compilaram relatórios à medida que chegaram dos governos. Então, o governo diria, hoje registramos mil mortes por Covid-19 no nosso país, e Johns Hopkins oferece um serviço extremamente valioso, porque compilou os dados de todos os países e aí disse quais, são, quais eram os números. Tendo dito isto eles não tentam ajustar para o sub-relato de qualquer forma, subregistro. Então, eu acho que todo mundo que está pesquisando isso agora vê que para alguns países esses números simplesmente não refletem o número de mortes naquele país. Eu trouxe o exemplo da República Democrática do Congo, Congo onde 5% do Senado morreu de do Parlamento, morreu de Covid, e a, outra, e a população como um todo 0,001%. E o que o Johns Hopkins faz é contar todos os as mortes relatadas oficialmente, enquanto que nós tentamos estimar quantas mortes houve em excesso, além disso. Então, porque houve muito sub-registro. Sub Sim, eu acho que esse trabalho foi crucial, sabe? Você falou na sua apresentação que nós tínhamos uma ideia diferente na, ideia, na história oficial, era muito diferente da história real, né? E eu me pergunto porque... A gente sabe que às vezes as mortes levam muito tempo para serem contadas num país, porque tem que ser verificadas e tal, mas agora estão, estamos chegando no final de 2021, estamos chegando a novos dados corrigidos, ajustados, oficiais dos países. Então, vocês têm comparado o seu modelo com os dados oficiais de 2021? que estão sendo atualizados esse ano, como é como vocês têm visto essa comparação? Sim, sim, uma das coisas que nós conseguimos fazer agora, desde que lançamos o modelo, foi comparar as nossas estimativas com os dados oficiais, o total que tá, são provenientes dos países. Isso nos permite ver o quão bem o modelo está tá, tá indo, né? porque até agora parece estar indo muito bem, pelo que eu posso ver, está bem calibrado. Não prevê de mais ou de menos, em geral, normalmente nem, nem sempre é exatamente correta a previsão, por isso que temos essa incerteza, mas será bem na mesma faixa. E também observo que, na minha opinião, isso tem ido muito bem para países que não tinham qualquer dado no começo, aonde tivemos que confiar nas nossas próprias estimativas. Isso foi bem bacana, porque, bom, nos países com os piores surtos recentes, nós tendemos a prever mais mortes em excesso do que foi relatado. Eu acho que esse é o futuro do modelo, e não um, um bug, porque essas estimativas, essas mortes uh, em excesso, vão ser corrigidas porque eles vão conseguir eles não conseguiram contar todas as mortes durante a fase mais grave então veremos isso daqui para frente e poderemos comparar até melhor um, have, um, ótimo nós temos uma pergunta aqui do Brasil sobre os dados no Brasil na verdade você os seus dados estimados parecem ser muito semelhantes aos nossos dados oficiais Será que isso é porque temos mais dados disponíveis, mesmo, se, mesmo que os testes de COVID tenham sido lentos no Brasil? E depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso também. Claro, claro. Bom, o que nós fazemos é o seguinte, a gente se baseia nos dados oficiais da mortalidade total do Brasil para calcular os excessos de mortes. No caso do Brasil, isso foi muito próximo do oficial COVID-19.com, Uh, eu sei que um especial tem um. Eu, bom, eu não sei sobre. Eu não sei. Bom, uma, uma, um pressuposto do modelo é que os dados de mortalidade total oficiais são corretos. A gente tenta mesmo assim verificar sempre. Então, a gente não pega os dados totais de mortalidade como certos, mas claro que há a probabilidade de que os dados de mortalidade total do Brasil seja diferentes do que deveriam ser, porque há essa probabilidade em qualquer país, né? A ideia pergunta sobre bias, sobre viés. Ela pergunta, será que usar o seu próprio modelo Uh, para preencher lacunas levaria a alguma alguma desculpe parcialidade ou algum viés bom eu acho que não porque o modelo é calibrado de um, uma forma bem específica usando é difícil explicar em poucas palavras mas o que o modelo faz é ele tenta evitar uma super adequação nos dados que temos. Ou seja, em geral, se a gente pegar, por exemplo, alguns dos dados e colocar o um modelo e prever o resto, essa estimativa não será tão boa. Então, no tanto sentido específico, o viés não será muito alto ou muito baixo. Não haverá tanto viés assim, digamos assim. Então, no sentido mais informal, será que a gente cobriria um, um viés... Bom, você pergunta, ela pergunta se teria mais viés se usarmos o nosso próprio modelo. Bom, seria se a gente tivesse um, um, um objetivo específico para o modelo, e não foi o caso. E a gente pode checar, porque todo mundo pode baixar o modelo e inspecionar, como muitas pessoas já fizeram. E a abordagem é muito simples, no sentido de que eu dou um algoritmo de machine learning com os dados que eu tenho, e eu não faço mais nada, não mexo com os dados. Então não há viés que possa ser introduzido do, da, do meu, da minha perspectiva, digamos. Entendi. Você falou sobre, eu vou, eu vou fazer essa pergunta agora, você estava falando sobre como você coloca o modelo lá, e os, os rodeiros e tudo, para que todos possam usá-lo, os scripts e tal, e todo mundo pode aplicar a sua pesquisa lá? O que, como que você, qual a importância que você acha dessa colaboração entre as redações, os jornalistas entre todos os jornalistas de todo mundo? Como que isso pode ajudar historicamente, porque eles são concorrentes entre si Sim. pelas furos de reportagem e tal. Então, como que você acha que essa colaboração pode nos ajudar nesse momento em que estamos, especialmente tentando questionar as narrativas oficiais? Bom, eu acho que, obviamente, isso é um desafio, porque há, sim, essa concorrência, competição no jornalismo, e a maneira como eu vejo é que, para algo assim, é uma emergência pública. Então, é, um, é muito importante que a gente relate essa taxa. E, além disso, eu acho que fazer algo assim seria... Bom, por um lado eu queria fazer código aberto, porque eu acho que as pessoas merecem conhecer os métodos por trás, é uma tarefa difícil, é complexa de ser feita, então, simplesmente, eu não esperaria que as pessoas aceitassem ela como tal, eu acho que as pessoas precisam verificar. Então, talvez manter essas coisas debaixo do, do, do pano, digamos assim, por conta da concorrência, eu acho que não é bom, porque, em geral, se eu desenvolver, desenvolvo um método e uso no meu trabalho, a probabilidade de que alguém vem, use o mesmo método e empregue, eu, eu bom, eu tô, porque as pessoas trabalham com muitas coisas no Brasil, no contexto local, no, no mundo todo, desculpe, no contexto local, então eu acho que isso, que, que tudo que sobe desce, tudo que vai volta, então se eu colaboro com alguém, alguém vai colaborar comigo também. Por curiosidade, agora, você foi abordada por muitos jornalistas de diferentes jornais que usaram o seu modelo, que falaram sobre ele? Sim, sim, eu tive várias solicitações da CNN que queria uh, usá-lo também. The Site da Alemanha também me, me abordaram, eles também se basearam nesse modelo, também... Uh, jornais da Áustria, uh, porque eles gostaram, eles ficaram muito muito chateados quando os seus dados não foram atualizados como deveriam ser, então, eu acho que foi bem bacana isso que eles puderam usar. Obrigada, você gostaria de falar um pouquinho sobre as, os aspectos técnicos do modelo? Chegar até os dados, obter os dados, eu acho que foi a coisa mais difícil, provavelmente você tem que buscar vários países, diferentes sistemas de informações, cada um tem o seu próprio, sua própria norma. Como, foi muito difícil fazer isso, e você teve que deixar alguns países de fora, porque talvez achou que seus seu modelo não iria conseguir obter dados o suficiente para tentar estimar as mortes em excesso? Como que foi isso? Bom, foi muito esforço obter todos esses dados na... Eu tive já um, um emprego em relações internacionais, então eu fui eu fui introduzido a esses dados comparáveis de vários países. E isso me ajudou essa essa formação. Eu também fui auxiliado por pessoas que coletaram os dados de mortalidade total, que eu acabou estimando o excesso de mortes. Vários pro, projetos também de mortalidade que foram foram contribuições incríveis, porque eu pude acessar o banco de dados deles também. E a gente fez isso a princípio no The Economist, e foi um esforço enorme, e agora conseguimos usar esses esforços também. Enfim, com relação a obter dados para todos os países, é bem difícil. Foi, foi bem difícil, várias fontes de dados não estão disponíveis para países como a Coreia do Norte, por exemplo. E emitir uma previsão para um país assim é bem incerto. Então, o que eu fiz nesse projeto foi... Eu usei um método que é robusto para dados falhos, dados que estão faltando. E o que ele faz é o seguinte, ele trata dados faltantes como se... O GDP não é algo, mas... O PIB não é algo, mas eu não sei. Então, ele diria, bom, esse é um valor especial, eu vou tratá-lo como um valor especial. Dessa forma, isso acabou nos dando alguma informação. Se não houver informações sobre quantas pessoas estavam sendo testadas num dado país num dado dia, aí eu tenho uma indicação de que talvez a qualidade dos dados que sai desse país não é boa, não é tão boa, ou pelo menos essa é a influência que o modelo consegue desenhar. E uma vez que o modelo era robusto e tinha dados faltantes, eu consegui incluir todos os países e emitir uma previsão para todos os países. Para alguns países havia muita incerteza. E essa é a resposta correta, eu acho. A gente não consegue dar um número preciso se os dados forem insuficientes. Eu não sei se você tem uma lista rápida de diferentes bancos de dados oficiais, talvez jornalistas que estão nos assistindo agora e que estejam pensando onde que eu posso encontrar esses dados comparáveis. Você sabe aonde eles devem começar a procurar? Bom, para esse projeto específico, eu acho que eles poderiam começar entrando no GitHub, buscar lá nossos recursos e também servidores que atualizam diariamente. Se eu quiser uh, uh, falar de algumas fontes úteis, eu acho que fontes de dados de mortalidade total, tem bastante crédito... Uh, temos dados de COVID oficiais também, tanto para COVID como para mudança climática. PIB, indicadores econômicos, etc. E também as Nações Unidas têm muitos dados, como podem imaginar, embora às vezes a gente tenha que cuidar, porque os pontos de dados podem ser estimativas, e as estimativas podem ser incertas, por exemplo, com relação à população também. E o Banco Mundial também tem muitos dados. Uh, wanted... Temos uma pergunta aqui de Adriano Belisario. Ele quer saber quantas pessoas estavam envolvidas na construção desse modelo, e se você puder comentar sobre os perfis profissionais dessas pessoas. Ele também quer saber se você buscou uma fonte externa para checar os dados ou os modelos. Então, um, Sim. Uh, number... O número de pessoas em envolvidas, deixa eu ver, com relação ao, a escrever o, o código para o modelo, foi eu que fiz. Eu fui auxiliado na coleta dos dados de mortalidade total por várias pessoas, a maioria dos foi feito de, por acadêmicos nesses projetos de pesquisa. Nós tivemos esse modelo Red Taint, que a gente pegou todos o, toda a equipe de dados, instruiu os modelos, o código, e pediu que eles criticassem para ver se havia algo de errado com eles e como melhorá-los? Melhorá-lo. E depois que lançamos o primeiro modelo, enviamos para professores de estatística que ofereceram também um feedback. E desde então, tivemos feedback de várias fontes. Alguns disseram: "Ah, eu sei que o excesso de dados eu sei que esse aqui é o excesso de dados para esse país, então, inclua, por favor. E assim a gente foi melhorando o modelo à medida que avançamos. E as formações profissionais dessas pessoas e da equipe, bom, a minha formação é relações internacionais. Eu entrei muito fundo nos métodos, no meu programa. As outras pessoas na minha equipe têm uh, formação, temos um neurocientista, temos alguém que se especializa em dados de pesquisa. Uh, várias pessoas que são da, tem é, é bem variado o time uh, dados financeiros enfim diferentes fontes de especialização digamos assim várias especialidades e vocês vocês têm muitos não jornalistas né lá no The Economist mas vocês o seu trabalho é fazer esses projetos longos ou vocês fazem também coisas mais uh, rápidas, histórias, matérias, etc.? A gente faz os dois, na verdade. O The Economist não é um, di um jornal diário. Nós temos um, um... Claro, online é todo dia, mas projetos como esse variam no seu, na sua duração. Por exemplo, para esse projeto, eu paguei vários meses para um projeto anterior onde eu construí um modelo para estimar o risco de mortes na hospitalização, nas, nas internações, aonde demorou também vários meses, esse aí, mas eu também faço coisas mais rápidas, ágeis, com a equipe. Por exemplo, nessa na, na edição dessa semana, eu falei sobre como o algoritmo do Twitter favorece alguns tipos de conteúdo, especialmente conteúdo de partidos políticos e publicações não disponíveis, e esses dados foram publicados recentemente, então, é um foi um projeto bem rápido esse. E também produzimos coisas onde a gente recebe uma solicitação na segunda-feira, e aí na segunda-feira a gente já publica. Acontece isso também, mas eu acho que às vezes o que é diferente lá é justamente a alocação de recursos para esses esforços mais longos que acontecem por mais tempo. Ótimo. E eu tenho uma pergunta que é mais técnica, mas que talvez as pessoas que trabalham com machine learning também se perguntem. Além das estatística, da estatística tradicional que vocês usam para comparar e decidir qual modelo vão usar, você acabou optando o gradient tree boosting. Mas você tentou outros modelos difíceis, os modelos diferentes ou quais? Nós tentamos elasso modelos estatísticos padrão, uh, talvez elástica, não me lembro bem, mas, em geral, dentro desses modelos, a gente tentou várias abordagens diferentes, variáveis, diferentes combinações de interações, etc. A gente pode até experimentar métodos mais profundos para uma questão assim, mas eu acho que isso não melhoraria muito os modelos porque os dados não são tão densos e complexos do que os, os dados que esses métodos, para os quais os métodos são construídos. Mas eu posso dar uma olhada nisso, se você puder mostrar uma implementação que funciona muito bem, ótimo. Tudo que se pode melhorar é, é, é bem-vindo. E o gradient tree boosting, o que, que você acha que é útil nisso? nessa situação em que você está, por exemplo, para tentar estimar esse excesso de mortes. Há duas coisas que são especialmente úteis sobre o Gradient Trees, que são modelos baseados em árvores. A primeiro é que são muito flexíveis, no sentido de que não assumem relações lineares. Isso é útil quando a gente tem algo como excesso de mortes, onde provavelmente não deve entrar não deve ter muito déficit, de mo uh, uh, uh, menos mortes do que a gente esperaria, mas eu acho que pode haver muito, exce muito excesso de mortes numa pandemia, então a forma disso não é necessariamente linear, e não se estende até in in o infinito, então essa flexibilidade em escala é importante. Outra coisa que é importante é que permite interações profundas e densas, por exemplo, ter um alto número de mortes pode ser uma coisa ruim, mas somente se você tiver poucos testes relativamente. Quando a taxa de positividade dos testes é alta, e se você tem uma população muito, muito velha, mas se você tiver uma população jovem e uma alta taxa de positividade, muitos e muitos testes, daí talvez não seja tão ruim. Então, então e se A, se B, se c B, c C se A e B, mas não C, essas interações profundas que são feitas nesses gradient trees, são, boostings, é bom. E tivemos mo modelos para 3 mil parâmetros no final. Então, é um negócio bem, bem complexo. Eu não sei se a gente falou nisso ainda, mas leva muito tempo para rodar o modelo, né? Sim. Bom, os modelos... Levam bastante tempo para treinar, mas não não é absurdamente longo, enfim. A gente consegue fazer no computador, pessoas normais podem fazer isso. Então, a gente pode fazer isso no laptop até, mas levaria uma semana, mais ou menos. Claro que é bastante tempo, se a gente tem uma prazo para o dia seguinte, aí a gente optaria por outra coisa, mas... Em geral, essas abordagens de machine learning não precisam muito tempo. O que é útil nesse caso foi porque a gente usou 100 modelos até usar o, o, o exato, não foi só um. E agora que você tem, você pode atualizar todo dia, à medida que os números chegam, né? Sim, toda manhã, todos esses 200 modelos rodam, produzem previsões, e a gente usa isso para calcular e emitir, então. E também podemos... ali a gente tem isso na sessão do jornal e também é atualizado a, a cada publicação. Temos uma pergunta aqui, você ainda está implementando o seu modelo? Tratando ele? Sim, eu faço isso de duas formas, uma é que eu comprova os dados, e aí é adicionado imediatamente, aí a gente consegue adicionar vários países, já conseguiu, o que foi ótimo, conseguimos adicionar dados oficiais de mortalidade total para vários países, então podemos agora estimar também o excesso, e eu também atualizo os próprios dados. Se eu encontrar uma fonte melhor, por exemplo, eu, eu uso. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é que é, retreinar nos modelos agora, já faz dois meses, mais ou menos, desde que a gente treinou esses uh, 200 modelos, chegou a, a hora onde eles são valiosos o suficiente que agora precisamos treinar um outro modelo. Eu acho que isso vai acontecer no próximo mês. Temos mais uma pergunta do YouTube aqui. Como que o modelo que você desenvolveu lida com a emergência de variantes? Bom, o modelo leva tempo, essa é uma das coisas que leva em conta a geografia também. Então, ainda que eu não tenha dados sobre as variantes num dado país, num dado momento, ele tá isso está começando a ficar disponível agora, mas é muito complexo, porque uh, várias amostras não estão sendo subidas, Decide, the e o decide. D-I-S-A-I-D? Bom, well, se a variante for dominante nesse, numa certa região, aí vai o modelo acaba captando alguns uh, parâmetros. A resposta é sim ou não? Sim e não, na verdade. Tem mais uma pergunta técnica aqui agora. Já que você sempre está... Uh, tratando o modelo, será que isso afeta uma comparação de série de tempo? Sim, se a gente obtém novos dados para um país, isso muda as estimativas de valores do passado. Então, claro que seria atraente se a gente pudesse só emitir uma estimativa num dado dia e aí a gente ficasse com ela, mas também seria menos exato do que conseguimos ser. Então, as estimativas estão constantemente sendo melhoradas e para alguns tem pouca mudança, mas aqueles nos últimos três meses estão mudando bastante, especialmente o que está mudando é que estamos indo de algo que era muito incerto para algo que é muito mais certo, à medida que os novos dados entram sobre mortalidade total, testes, vacinas, etc. Você também falou um pouquinho disso na sua palestra, mas eu acho que é importante, porque no jornalismo nós tradicionalmente trabalhamos com fatos, no machine learning, lidamos com previsões estimativas e eles têm uh, margens maiores ou menores de incerteza. Mas o quão importante é, para os, o jornalismo, abraçar esse tipo de tecnologia e estimativa, especialmente à medida que, bom, os, os governos estão usando também. Então, precisamos conseguir questionar essa narrativa oficial. Sim, eu acho que isso é crucial. Eu acho que é algo que estamos cada vez melhores, fazendo cada vez melhor, mas que sempre pode melhorar. Então, quanto mais nós jornalistas criamos os nossos próprios modelos, mais importante é que nós mostremos o quão confiantes são as estimativas que confiáveis são as estimativas que nós produzimos e isso é muito importante porque os governos há muito tempo e as empresas também têm produzido estimativas e elas também com frequência são incertas. Então, no sentido mais profundo, tudo é uma estimativa, até a massa da Terra, ou o que eu estou dizendo agora é a sua estimativa do, das ondas sonoras que são transmitidas pela minha fala. Então, a ideia é que precisamos ser justos e dizer que as coisas são incertas, e ser justo é, é duro no sentido de que num gráfico a gente não mostra uma linha só, mostra várias linhas e um intervalo, mas é ótimo no sentido que você transmite mais informações, porque há uma informação que está dizendo que, para a Índia, a nossa estimativa de excesso de mortes é de 2, mil a, 7, 2 a 7 milhões. É incerto, mas provavelmente está dentro desse limite, desses dois valores. Então, esse é um valor aproximado. E isso é melhor do que simplesmente dizer quatro ou cinco milhões. Eu acho que há um valor na incerteza que a gente tem que começar a valorizar. Eu sei que você não tem uma formação no jornalismo, mas de acordo com a sua experiência trabalhando numa redação de jornal, que caminhos você recomendaria para os jornalistas que estão assistindo agora que querem começar a estudar machine learning pensando em aplicar essas técnicas no jornalismo? Bom, como você mencionou, o meu, minha formação não é de jornalista, então eu acho que há pessoas mais preparadas para responder essa pergunta do que eu. Mas se eu pudesse dizer algo, seria que... Eu experimentaria com co códigos aprender uma linguagem de programação que é muito útil, vocês podem, para os primeiros projetos, fazer algo divertido, algo que vocês tenham interesse, e aí vão construir escalas que vão se tornar mais úteis no, no, no futuro. E também pesquisar a ciência, é importante, se você quiser fazer jornalismo de dados, não precisa necessariamente ser estatística muito pesada, mas saber, uh, conhecer um pouco da estatística é bom e também... Uh, conseguir fazer causalidade e não somente fazer correlações, mas poder tirar conclusões, são coisas úteis. E, finalmente, pelo menos para uma publicação, se você tem um portfólio uma, bem recheado, é interessante, se você puder mostrar isso né, para ser contratado, as pessoas valorizam. Com relação à pasta, ao portfólio, desde quando você trabalha no, economi no The Economist, o que você estava fazendo antes da pandemia chegar. Bom, eu comecei em fevereiro de 2020, então foi um momento especial de começar como jornalista de dados. E meu primeiro artigo foi sobre a epidemia e como era diferente nas países autoritários e na democracia. E quando eu entrei no antes de entrar no The Economist, eu estava na Universidade de Princeton. Eu era fellow, fazia pesquisa, eu era pesquisador basicamente, fazendo PhD em relações internacionais, concentrado na em política. É, era meu, essa foi a minha formação. E foi um interesse próprio seu entrar no jornalismo? Foi algo que você decidiu quando era jovem? Eu vou querer ter essa fazer essa formação e depois vou entrar no jornalismo? Eu diria que, não diria que eu sabia que ia entrar em jornalismo, mas eu, acabe... eu, tava já, eu estava já escrevendo para uma publicação, então eu tinha interesse no discurso público. E esse emprego surgiu porque eu fui abordado por um editor, ele propôs um caso que tinha a ver com muitas coisas que eu queria fazer a nível geral, então... Foi assim que aconteceu. E o Economist... The Economist já tinha feito outros projetos usando machine learning? Ou esse foi o primeiro grande projeto? Eu acho que talvez a gente tenha feito algum, tenham, eles tenham feito alguns, mas eu não tenho certeza uh, o, a extensão dele, mas sim, tinham um empregado, mas é uma coisa que agora que a gente está entrando nisso, isso eu posso dizer de certeza. Eu também fiquei pensando, foi ideia sua dizer, olha só, devemos ter o nosso próprio banco de dados aonde estimamos essas mortes, porque tem muito subrelato, etc. De onde surgiu essa ideia? Bom, eu acho que a ideia começou quando eu estava coletando esses dados, aonde tinha disponibilidade de dados, e aí um colega meu, James Tosser, começou, ele percebeu esse padrão e bem no começo, ele escreveu um pouquinho sobre isso, sobre a pandemia, onde a pandemia parecia estar contida na Europa, e isso me interessou nesses números e o, os casos oficiais, as mortes oficiais, como é que isso refletia o que de fato estava acontecendo. Daí nós fizemos essa estimativa sobre quantas pessoas estavam de fato infectadas ou foram infectadas, e isso exatamente mostrou o quanto de subregistros estava acontecendo, quanto, como poucas pessoas entravam nas estatísticas, especialmente nos países mais pobres, isso foi uma coisa que sugeriu que a gente fizesse isso nós mesmos, e foi uma ideia bem recebida pelos meus colegas, e me ajudaram bastante nesse projeto. Bom, temos uma pergunta aqui de Marcelo Soares. Ele pergunta, comunicar a incerteza com mapas pode ser muito complexo. Como que é a interação com o designer que faz as visualizações? Como que vocês trabalham juntos? A gente trabalha muito proximamente. E eu diria que o trabalho que outras ciências estão fazendo é, é, é incrível. É, foi... Muito muito, ba muito bacana testemunhar essas coisas, como as pessoas conseguem transformar algo tão complexo em algo que, se, que é entendido pelo por grande parte do público. Então, por exemplo, para o nosso rastreador, a gente fez duas coisas. Por um lado, a gente começou com o total global, e aí a gente mostrou o intervalo de confiança, os números indicando esse intervalo, e depois a gente passou para o caso dos mapas, especificamente, que é extremamente complexo, e a gente tentou várias abordagens. A gente ia para frente, para trás, até que a gente mostrou as estimativas centrais, que era o número mais provável para cada país, e depois a gente meio que obteve mais detalhes. E depois colocamos tudo na tabela de comparação e obtivemos o um intervalo e não o número central. Então, tentamos... Uh, enfatizar o ponto de que o intervalo é o que a gente tem que estar tá, tem que olhar e claro que o intervalo em muitos casos é muito estreito mas essa é uma estimativa muito incerta e não deveríamos somente dizer que é x podemos dizer que pode estar entre esse valor e esse valor é isso que a gente faz com que as pessoas entendam e é assim que nós apresentamos foi muito difícil para as pessoas entenderem eu acho que também depende do, dos meios de saída, porque de publicação, porque tem diferentes públicos e audiências, e em alguns casos são pessoas que são muito interessadas no assunto, que passaram muito tempo lendo a respeito, estudando gráficos, aí você vai conseguir fazer algo mais sofisticado. Mas, muitas vezes, você tem que se comunicar com pessoas que vão passar menos de um minuto consumindo o seu produto. Então, como que você acha que podemos mostrar essa estimativa com margens de certeza e incerteza para comunicarmos de maneira eficiente? Ótima pergunta. Na verdade, é bem difícil. Você tem que realmente calibrar o quão profundo pode entrar nos métodos, o quanto pode falar sobre esse é um número possível, mas pode ser baixo assim ou alto assim, a certeza a estatística associada a esses valores e tal, não é uma coisa que a gente pode fazer em todo o ambiente. Então, a minha recomendação principal é dar uma, uma faixa, se o número for incerto, não mencionar o número mais possível, e sim entre 200 mil e 230 mil, por exemplo, algo assim. Mas é algo que eu acho que estamos aprendendo que a gente valoriza e tenta melhorar o tempo todo. E, à medida que a gente produz modelos assim, cada vez mais, como jornalista, uh, você precisa pensar cuidadosamente sobre isso, porque os erros provavelmente são piores de construir um modelo e ir para a coisa mais possível e não se dar conta de que a coisa mais possível não é possível, na verdade. Isso pode realmente estragar tudo. Bom, temos 13 minutos, mas quem sabe tenhamos tempo agora, se você quiser entrar um pouquinho nesse, nessa teoria que você mencionou lá na apresentação, sobre escolher o método mais simples e não o mais complicado, se os resultados forem iguais. Sim, sim. Do ponto de vista de pesquisa, eu acho que isso... A gente tem que ser parcimonioso, tem que usar o modelo mais simples que tem, eu acho que isso faz sentido nesse contexto também. Então, atendo-nos às estatísticas, uma das questões com relação aos modelos de machine learning é que são muito difíceis de serem interpretados. Como eu disse, um desses modelos tem 300, 300 mil parâmetros, mesmo tentando ler a equação, levaria um ano para mim ler toda, obviamente, eu não vou aprender nada com isso, então, nesse sentido, seria melhor ter um modelo mais simples, aonde diz é, notes oficiais multiplicadas por, por 500 em alguns países, você multiplica por dois em outros países, por um, sei lá. Então, se eles desempenham igual, com certeza eu prefiro o um modelo mais simples, mas quando isso não acontece, eu acho que vale a pena entrar em abordagens mais complexas, e do ponto de vista jornalístico, como eu disse, a gente deve tentar explicar o que faz quando está construindo algo desse tipo. E isso leva palavras, exige tempo. E isso, e, e esse trabalho e esse tempo, claro, se eu quiser explicar a situação na África do Sul, eu não vou querer falar, usar dois parágrafos para explicar como eu cheguei aquele número. Mas se eu precisar, eu, eu tenho que fazer isso, né? Eu vou perguntar essa, fazer essa pergunta. O modelo que você fez e todo esse trabalho que vocês fizeram é de muito alta qualidade, é muito complexo, é muito longe da nossa vida cotidiana numa redação, né? mas também é muito importante, e cada vez é mais importante hoje em dia, porque temos muitos dados e também porque temos muitos... Uh, intercorrências, muitas narrativas oficiais tentando controlar, como a gente vê o mundo e tal, hoje em dia. Então, o que você diria, porque eu imagino que somente pouquíssimos jornalistas hoje em dia conseguem trabalhar aplicando todos esses métodos. O que você diria, por exemplo, seria... Quais seriam palavras de cautela para não tentar se concentrar e, e para poder aproveitar ao máximo e usar para histórias mais relevantes, questões que tenham mais impacto, como a matéria que vocês escreveram, ou as várias histórias e matérias que vocês escreveram, usando esse método para mostrar a realidade das mortes em excesso no mundo por Covid. Bom, primeiramente, muito obrigado por essas, por essas palavras muito belas, mas eu acho que esses métodos não são algo que a gente possa fazer em qualquer redação e, com certeza, devotar tantos recursos e tempo, é difícil, e eu sei que o que eu fiz é algo que nem toda publicação cobre o mundo todo, né, então nem todas as redações podem fazer isso, mas eu acho que há outras maneiras pelas quais essas ferramentas podem ser úteis e podem ser empregadas bem rapidamente também. Isso envolve a coleta de vários dados de fontes diferentes, uh, modelo complexo, vários códigos, mas imagine e eu fiz isso, eu já fiz projetos bem mais simples, aonde eu baixei todos os tweets de uma certa pessoa e eu analisei depois, e isso não levou muito. Eu encontrei o tutorial, eu olhei a documentação e eu descobri, eu confio nesse código, e aí eu usei. Isso foi um, uma, uma coisa que deu uma... Uh, girou muito rápido esse projeto, mas esses projetos grandes, eu acho que a interpretação desses métodos podem demorar muito tempo, mas são muito úteis. A gente vê as coisas assim, não. Na verdade, para mim, o que eu sei que os pesquisadores que estudam a China muitas vezes pegam dados dos jornais e eles olham o texto da primeira página e vem que se muitos jornais têm uma mensagem semelhante no mesmo dia. Então, não é que um, um jornal faz e os outros copiam. Não, no mesmo dia, eles publicam a mesma matéria. Aí eles dizem, bom, esse é uma, um número, agora temos vários jornais publicando a mesma coisa, então, provavelmente, vende uma fonte. Isso não é algo que exige muita estatística ou uma ferramenta muito complexa é algo que pode ser feito para uh, cobrir os governos à medida que eles publicam essas coisas. Temos mais uma pergunta aqui, eu acho que é a última. Com base na experiência que você adquiriu construindo esse, esse modelo, você vê a oportunidade de aplicar essa técnica em outros assuntos no futuro? E se sim, qual assunto? Se quiser nos contar, né? Com certeza, eu posso dar algumas dicas aqui. Uma coisa que eu sou interessado em pesquisa é o censo. Outra coisa que eu me interesso é, desculpa, censura, censorship. Censura e também uh, bem-estar social. E há vários tipos de, de, de códigos e técnicas que eu posso usar para acessar censura. São coisas que, para mim, são importantes. E a outra coisa que eu diria é o clima. Claro que o clima é um assunto que eu também estou tentando encontrar tempo para trabalhar mais nesse assunto aí. Uh, antes de eu pedir os seus comentários finais, eu temos uma pergunta aqui atrasada que chegou agora. Você disse que recomenda para pessoas que estão aprendendo... Uh, Queriam, querem aprender machine learning, que quiserem escolher um... Que, bom, que elas devem escolher um assunto divertido. A Fernanda pergunta qual foi o seu assunto que foi divertido para você quando você começou. Ah, essa pergunta é interessante. Eu decidi... Foram foi vários anos atrás. Atrás, na verdade, eu tinha um amigo que era muito bom nesse game de computador, e eu me dei conta que esse game, esse jogo de computador, era muito popular, as pessoas jogavam e ganhavam dinheiro jogando, eram profissionais, aí eu fiquei pensando, será que tem uma maneira de prever qual equipe vai ganhar com base nos games que jogam? E o negócio com relação aos games é que você tem os, re, os replays, né aonde todos os dados são são guardados para cada partida, cada jogo, então eu tentei olhar isso e prever quem ganharia esses games, foi assim, foi, esse foi o lado divertido que eu comecei com machine learning. Eu deveria mencionar também que faz, fez parte do meu treinamento em estatística isso. Então, antes disso, eu tive dois anos no meu programa lá, trabalhando com machine learning. Mas aqui, esse treino ali foi bem interessante, divertido para mim. Ótimo, temos cinco minutos, então eu vou pedir que você fale seus comentários finais. Sim, com certeza. Eu gostaria de agradecer a todos que decidiram se conectar e se inscrever aqui. Foi um prazer para mim falar nesta conferência. As perguntas foram ótimas. Eu agradeço pelas perguntas. Se vocês tiverem alguma maneira pela qual esse modelo possa ser aplicado, me digam. A maneira mais fácil de entrar nele é o GitHub, e aí a gente pode avançar nesse, Se vocês acharem que pode melhorá-lo, por favor, me digam. E eu agradeço muito a Carol por ter, ser a moderadora hoje, espero que todos se mantenham seguros e tenham um ótimo resto do dia, noite, seja qual for o seu horário agora. Em nome de todos aqui na Escola de Dados, eu gostaria de agradecer a você pelo seu tempo, foi muito bacana ver uh, um projeto tão grande e saber mais detalhes sobre ele, e também... Eu acho que nos dá muita esperança de que o jornalismo ainda pode ter bastante efeito positivo no mundo, especialmente para ajudando as pessoas a estarem mais em, uh, em contato com a realidade hoje em dia. Muito, muito obrigado pelo seu tempo neste sábado. Eu gostaria de agradecer a todos por assistirem. Então, nós... Uh, Chegamos ao final agora. Obrigada.